antes eu vivia em... lá onde está se explorar o caravana e a... para se ver essa troca de lugar foi seguinte da maneira é... É... vem o governo a nos dizer que o governo de Moçambique fez o um contrato com a empresa Vale é. a empresa Vale que é uma empresa que vem do Brasil que Fizeram um, um contacto para se eles virem explorar o caravam aqui. O governo indicou que o um lugar que, uh, favorável, um bom lugar devia ser aqui e a população aceitava. Assim, quer dizer, se eu resistisse ficar lá, penso que o governo, o governo é governo. Penso que talvez ia nos arranjar outro contraste, né? para que o governo já vendeu. Já vendeu aquele sítio para que aquela empresa faça uma exploração. E depois de só para haver uma pessoa resistir sozinha, já ia ser já problema. Eu não queria, só que o governo falou que vocês têm que sair aqui Aqui tem que levar, a empresa tem que vir aqui. Depois fazer, trabalhar, tiver essa queria Porque aqui está mal, essa área ali, né, para motivar, não dá. Não, não estamos a trabalhar nada, porque essa área aqui tem, muitas áreas tem pedras, as machamos têm pedra Estamos a cultivar, não, não estamos a produzir nada. Esta terra não é favorável de lá onde nós saímos. Porque esta terra é uma terra que não dá para a situação de cultivo. Quer dizer, desde que nós viemos ainda não conseguimos nada. Este é o terceiro ano. Lá onde nós saímos cultivava é, mapira, milho, mexoeira. Esses donos daqui têm machamba, estamos a aproveitar para comprar aquela machamba, cultivamos um pouco do lado. Fazemos uma de né? as pessoas têm que Ainda somos hóspedes. A empresa prometeu-nos que Vamos vos tirar e para, ir, para irmos vos dar é, uma vida nova, sair no, no, no fiore para ir é, no normal. Nós né? apanhamos aquilo, eles construíram essas casas, casas cheias com raças. Prometeram-nos que ia nos dar um, uma, uma ambulância aí no hospital. Não fomos dados. Laboratório no hospital, vamos dar. Um tanque relé, ou por bem dizer, um tanque de depósito de água, não foi feita A reabilitação da estrada, lá onde nós vivíamos, tínhamos uma estrada acatroada e aqui não tem. Prometeu que nos ia nos dar umas bombo semicoletivo para passar a carregar a população? Comida foi-me prometido, só apenas deram uma vez. Foi em eh, 2009. Prometeram que ia nos dar até 5 anos. Fornecer a energia a todas as casas. Aqui só tem luz e não temos energia. Está a ver. É depois, é, lá prometeram-nos que ia nos dar. Dois hectares de machame, apenas aqui recebemos um hectare. Vamos ter comida, depois de comida, vamos fazer a água, as montanhas aí, os azules de água. Essas promessas eles devem cumprir para eles fazerem o serviço dele limpo, sem impedimento nenhum. não fala nada quando a gente convocamos a eles dizem que ah não o vosso governo sabe o governo também diz que não a empresa é que sabe porque quando vocês fizeram promessa que que foi a empresa e o fizeram sozinho vocês promessa ora que cada um foge para o outro e por esta razão que houve a, a, a população tinha que reunir se e fizeram um documento porque vocês não podem ficar satisfeitos só porque a nossa, com a nossa riqueza de onde nós saímos hein, vocês estão a fazer o vosso negócio sem primeiro considerar aquelas pessoas que foram tiradas na sítio. Se no caso não nos dare uma resposta satisfatória a população vai bloquear a linha feria. Nós, pessoas de Catena, fomos lá. Fechamos, fechamos no Instagram nada, só fechamos a linha feira e a estrada. E para bloquear a linha feira, na é que está a proibir não passar o comboio? Não, o comboio pode passar vazio, mas o nosso produto não pode carregar. Passar, pode passar, vazio assim, pode passar, se tantas vezes pode passar, pode, pode ir lá na beira, voltar e passa, mas o nosso produto estamos a proibir o produto o carafá. A polícia chegou aqui, só que no momento que chegou aquelas polícia de atração rápida, eles fizeram de dias, né, Mandamos correr correio lá, depois chegaram nas casas, perderam uma pessoa, carregaram. Depois de ir de lá, polícia Pereira também chegou a revolver mais aí atrás. Porque em primeiro lugar vem a polícia da, da proteção. Quando vieram aí, eles não quiseram, só procuraram saber e pronto, não fizeram nada, ficaram aí parados. A tração rápida não fala com ninguém. Quando chegou aí, pronto, era tiro-tiro. Sempre atrás da população, até aqui dentro do bairro. Eu fui levado às três horas da madrugada, estive a dormir aqui com o é polícia. Aqui levaram -se seis pessoas, fomos dormir lá, saímos de manhã. Fomos partidos de manhã e não vou... vou... voltar. Sou eu que já trabalhei no Udebrecht. Trabalhei com uma armadora, trabalhamos, depois que acabei dois anos e seis meses, e eles falaram que para o contrato acabou. Vamos lá descansar. Aquelas casas, né? Eles têm como isso é a amarraram e Aqueles não tem problema, porque fizemos o acesso e com um vigas. São os brancos que estão lá. fizeram ver. A data do povo, ele, esse Udebrecht contactou a seta, mais do brech para se apoiar junto a O nosso espero fosse claro, o dono é a Agora, se fosse nós estamos a trabalhar na mal do Vale, depois já nós a pedirmos esses esse nossos pedidos, é outra coisa. Agora, estamos sentados em casa, não estamos fazer nada. depois as casas também estão mal, racha e quando chover, entra água dentro da casa. Um dia já dormi aí em casa do senhor Lito, no de água. Eles falaram que quando continuarmos, e dois vamos chamar. Nós não estamos aí. Com essa reclamação, não sei se eles vão cumprir, não soubemos. Porque ainda agora, ainda não temos nenhuma resposta. Ah, nossa. Quem <risos> compre esse carvá é o trampo. Ah, a minha vida não mudou ainda, viemos já no pior. Não mudou nada.